Senhoras e senhores, anunciamos a presença do excelentíssimo senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores, do excelentíssimo senhor Gustavo Montesano, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, do excelentíssimo senhor deputado federal Cláudio Cajado, do excelentíssimo senhor embaixador Fernando Simas Magalhães, Secretário-Geral das Relações Exteriores e do Excelentíssimo Senhor Embaixador Sarkis José Buaynaim Sarkis, Secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores. Senhoras e senhores, Neste momento, fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhoras e senhores aqui presentes, eu começo agradecendo aqui a honra e a alegria de receber o presidente do BNDES, o Dr. Gustavo Montezano, que muito nos honra com a sua presença nesse dia aqui. Queria agradecer também a presença do deputado Cláudio Cajado, da Bahia, que mesmo num dia tão atarefado como esse, ele nos contava ali, a mim, ao presidente Montesano, ao secretário-geral, as dificuldades para, enfim, não a dificuldade, mas, enfim, o ritmo intenso dessas próximas duas semanas para que o Congresso Nacional possa, então, votar o orçamento. E até comentei com o embaixador Simas que, ouvindo... O deputado Cláudio Pajado, a vida aqui no Itamaraty parece mais fácil do que é do que a gente imaginava. Queria complementar também, claro, o embaixador Sarkis Sarkis, e antes de começar, que é um grande artífice desse desse evento aqui, que recebeu assim o nosso nosso pedido ali de que pudéssemos fazer esse esse workshop e creio que, é, fico muito feliz que a gente possa realmente ter feito isso aqui antes do, do ano terminar, é apenas o primeiro, então preparem já as malas, que outros virão, para que nós possamos estar aqui. É, eu queria começar sugerindo aqui, eu acho que estão todos os colegas aqui, eu ia pedir que eles, estando aqui, pudessem é, até se levantar para se apresentar, Espero que eu não tenha. Acho que eles estão todos aqui. O ministro Marcos Rector, da Embaixada do Brasil em Ottawa. Emagreceu, está bem, não tá, eu te reconhecendo. Aí. Parabéns. O conselheiro Carlos Pachá, da Embaixada do Brasil em Londres. Vamos te ver de novo, Pachado. O conselheiro Rodrigo Andrade Cardoso, da Embaixada em Madrid. Quanto tempo, tudo bem? Vamos te ver. O conselheiro Leonardo de Almeida, Carneiro Enge, do Consulado Geral em Nova York. Nos vimos há pouco tempo. vamos revê-lo aqui. O conselheiro Durval Cardoso de Carvalho Júnior, da Embaixada do Brasil em Roma. Bom te ver de novo, Durval. A conselheira Camila, Camila Silva Leão da Araújo Olsen, da Embaixada do Brasil em Copenhague. Muito obrigado pela presença aqui hoje também. O conselheiro Leandro Vieira Silva, da nossa Embaixada em Abu Dhabi. Muito bom, nos vimos recentemente, não foi? Aqui. O secretário Rômulo Milome Freitas Figueira Neves, da Embaixada do Brasil em Berlim. Bom dia, Rômulo, bom dia, o secretário Luiz Fernando Del Evangelista do Consulado Geral em Toronto. Muito bem. O secretário Cassiano Biller da Silva da Embaixada do Brasil em Paris. O secretário Rafael Prince Carneiro, é Prince ou Prince? Da Embaixada de Estocolmo. O secretário Guilherme do Prado Lima da Embaixada do Brasil em Singapura. Está aqui, muito bem, prazer. O secretário Pedro Luiz do Nascimento Filho da Embaixada do Brasil em Lisboa. Muito bom, Pedro. O secretário Lucas Frota VR Pinheiro, da Embaixada do Brasil em Washington. Aqui, muito bom. E o secretário Danilo Vilela, da Embaixada do Brasil em Oslo. Eu entendo que tem um colega que não chegou de, de Tóquio, mas seríamos, então, é, 16 chefes do setor econômico, do setor de promoção comercial, que participam, então, desse workshop de capacitação e atração de investimento para... É, chefes de SECOM. Eu queria, antes de, de entrar aqui nas palavras, que nós vamos ler aqui, para que fiquem nos nossos registros, importante dizer como essa ideia nasceu. É, e nasceu graças à intuição do Presidente da República, que, oito meses atrás, exatamente, no dia 6 de abril, e ele me orientou a quando me convocou aqui para o chefe do Itamaraty, atacar três urgências. A primeira, que era a diplomacia da saúde, questão de busca ativa de insumos e vacinas, para atacar, então, um momento muito grave da pandemia de Covid-19. Uma outra urgência, que era do desenvolvimento sustentável, se aproximava a cúpula... É, dos líderes convocados pelo presidente Joe Biden, mas, claro, mais que isso, até a COP26, em que nós estamos precisávamos consertar a nossa posição é, em relação ao desenvolvimento sustentável, ao meio ambiente, e também que nós somássemos esforços de Itamaraty, junto à área econômica, para é, ajudar aqui no crescimento econômico. O presidente Bolsonaro sempre nos ensinou né, que era preciso ter vacinas, mas mais que isso, teríamos ser ter empregos e vacinas. nós tivéssemos também, nos preocupássemos com a economia. E, nesse sentido, ele pediu que o Itamaraty pudesse estar mais próximo às autoridades econômicas, de modo a gente poder, então, contribuir de uma maneira ainda mais decisiva do que já faz o Itamaraty para o crescimento da nossa nação. É, e aqui eu me permito é, também... É, a cabeça nem sempre funciona, eu não sei se eu citei o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, mas para dizer que nessa casa aqui, onde há mais de 200 anos nós pensamos a soberania nacional, dizer novamente aqui na frente de todos, é um privilégio para essa administração ter Vossa Excelência como secretário-geral das Relações Exteriores, viu, embaixador Fernando Simas. Mas para dizer que que, enfim. Dentro desse somatório, quer dizer, nós somamos junto ao Ministério da Economia, às instâncias da área de planejamento econômico, para poder ver então, como que nós podíamos ajudar mais, como nós podemos somar esforços para atração de investimentos, para que nós possamos, então, perseguir esse objetivo que é o crescimento econômico. É, então, conversando com o presidente Gustavo Montesano, nos veio a ideia então de formar aqui um workshop. E a primeira a primeira providência, talvez, exemplo que nós já fizemos antigamente com o setor de energia, mesmo com o setor de promoção comercial, é trazer para cá um grupo de quem está na ponta. Né? Nós aqui selecionamos o universo, primeira conversa que tive com o embaixador Sarkis, pensávamos em 12 até 20 postos, ficamos na seleção de 16 de que virão aqui a Brasília ao longo dessa semana, e eu já adianto que no próximo, no próximo workshop nós pensamos já em fazer um pouco mais estendido, mas a cúpula do Mercosul semana que vem, e a proximidade, claro, com as festas de fim de ano, impediram que nós pudéssemos fazer aqui por duas semanas. E eu achei que era mais importante fazer nesse semestre aqui do que deixar para o ano que vem essa importante inauguração. De modo que os, esses colegas aqui selecionados vão ter a oportunidade de, aqui em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, receber realmente orientação dos profissionais da área, né? do presidente do BNDES, do corpo técnico do BNDES, visitar a B3 em São Paulo, entender um pouco como funciona é, essa dinâmica, que nem sempre nos bancos escolares, lá no Rio Branco, nós temos uma noção muito, muito precisa, muito perfeita, e de modo que, então, com mais instrumental, possam voltar aos seus postos e, e imaginar, eu penso eu, um diálogo muito mais próximo com é, os organismos aqui de Brasília, de modo que fique mais fácil, então, para que a gente faça a nossa função, que é captar justamente as oportunidades, poder transmitir isso à Brasília com muito mais propriedade, e que, então, essa interação do Itamaraty com o BNDES com o Ministério da Economia, é, possa ser muito mais é, é, profícua. Eu acho que essa é, é a palavra. De modo que, então, nós vamos, eu falei com o presidente Montesano agora há pouco, o feedback também do BNDES vai ser muito importante, de modo que a gente possa aperfeiçoar na próxima edição desse workshop, que adianto, eu quero que aconteça logo, é, nosso, e com periodicidade já marcada, né, que isso não seja uma iniciativa perdida hoje só aqui, não. Que isso tem um segmento ao longo do tempo. Para que, então, nós possamos... É, contribuir de uma maneira, como que é o presidente da República, é, ainda mais é, efetiva é, nesta área. Né? Mostrando o que eu sempre digo, e essa frase eu queria dizer que a primeira vez eu ouvi, há muito tempo atrás, há uns 20 e poucos anos atrás, acho que até mais, né, uns 30 anos, porque eu era aluno do Rio Branco, sabe aqui, o do embaixador Marcos Castrioto de Zambuja, né, que dizia que o Itamaraty é uma casa onde há 200 anos se pensa a soberania nacional. E isso é verdade. E só podemos pensar a soberania nacional porque temos história. E dentro da história é importante que a gente possa preservar o passado, porque o passado nosso aqui ilumina o futuro, o futuro que todos nós queremos. E é por isso, presidente Montesano, que eu gostaria, nesse momento, antes de iniciar aqui a minha a minha, enfim, minha, fala propriamente dita, é, agradecer o inestimável apoio do BNDES no processo de recuperação e revitalização do Velho Itamaraty, do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, numa parceria que se é, é central para o êxito desse projeto de recuperação das nossas instalações, da nossa memória. Né? É, e informar que nós estamos também em vias é, de materializar as contrapartidas do projeto Instituto Pedra Itamaraty, dentro do projeto Resgatando a História do BNDS, que vai permitir a recuperação e o tratamento de todo o nosso acervo, e precioso acervo documental. E, nesse sentido, eu gostaria também aqui de mencionar o apoio da Diretoria é, Geral Brasileira da Binacional Itaipu, da Usina Hidrelétrica de, de, de Binacional de Itaipu, hoje chefiado pelo diretoria ocupada pelo general João Francisco Ferreira, é, que também contribuirá com uma importante soma, 5 milhões de reais, para a restauração do Palácio Tamaraty. A embaixadora Márcia Amaro, lá no Rio de Janeiro, também já está ultimando aí, negociações com outra empresa, que é a Vale, não sei se podia falar, já estou falando, mas eu acho que nós vamos ter também boas notícias. E com isso nós vamos poder é, manter é, e, e realmente reforçar essa, essa tradição é, que nós temos lá. E como eu disse, preservando o passado, eu tenho certeza que nós vamos iluminar o futuro desta casa... É, que nos acolhe, nos acolhe há tanto tempo, acolhe, eu vejo aqui alunos recém-aprovados do Estudo Rio Branco, nos acolhe aqui há pouco tempo. Aliás, até embaixador Saki, o senhor sabe que nós temos que tomar cuidado, eu ontem fui ao restaurante de máscara, sim, totalmente informal, e fui identificado por colegas aqui jovens do Estudo Rio Branco. Então, vejo que eu tenho que ter muito cuidado quando eu saio, com o que eu faço, viu, embaixador Fernando Sima. Vossa Excelência também, porque tem gente de olho na gente aqui. Mas isso é uma brincadeira, eu fiquei muito muito feliz de, de ter sido reconhecido e, e pelo carinho aí dos colegas que se aproximaram. Né? Hoje em dia a gente vive num mundo que a gente não sabe, né, se estamos lá, se a gente vai ser aplaudido ou apanhar. Mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho aqui nesses oito meses, é, enfim, no sentido de talvez trazer os nossos melhores esforços e transmitir à casa aqui nosso desejo, que a autoestima dos colegas seja sempre maior e nós possamos vencer os imensos desafios que o mundo oferece ao Brasil. Mas, enfim, eu dizia que é uma grande satisfação poder receber este grupo de colegas em Brasília para um programa de treinamento voltado para a atração de investimentos, um elemento cada vez mais essencial na formação de habilidades de funcionários diplomáticos no exterior, diante dos desafios da recuperação econômica pós-pandemia. É, eu mesmo, o embaixador Sarkis, Sarkis aqui presente, é, concebemos e estabelecemos esse programa que contou com uma ampla receptividade na esplanada. Gostaria de fazer uma menção especial e de reiterar aqui o papel do presidente do BNDES, Gustavo Montesano, para a organização desse workshop. E queria dizer que o presidente Montesano não tem poupado esforços para construir uma agenda comum com o Itamaraty em consonância com as orientações, eu dizia aqui, do presidente Jair Bolsonaro. E queria dizer, viu, presidente Montesano, o que nome melhor aqui no Itamaraty não havia do que o embaixador Sarkis Sarkis. Meu colega de turma, que em, naquele, hoje, distante ano de 93, mas quando nós nos formamos, no Estudo Rio Branco, ele fez o um concurso da Dampec aqui, e foi aprovado em primeiro lugar aqui na Universidade de Brasília, em nível nacional, para o mestrado de Economia. Depois ele fez doutorados e pós-doutorados na London School of Economics, ele não gosta que eu mencione, mas eu me lembro, inclusive, que a nota dele foi a terceira maior do Brasil. Isso porque ele ainda estava tendo que se formar no Instituto Rio Branco. Imagino que se ele tivesse aqui em dedicação exclusiva, né, iam ter que mudar a escala, porque só 10 seria pouco. Mas, sem favor algum, o embaixador Sarkis é uma das melhores mentes econômicas que nós temos hoje aqui no governo brasileiro, à disposição do Brasil, e seguramente aqui o melhor economista que tem o no Itamaraty nos dias de hoje. Queria dizer que a própria realização desse workshop e os programas que os senhores cumprirão no Rio de Janeiro e em São Paulo são os primeiros frutos dessa importante parceria. Estou certo de que o nosso esforço conjunto será é, dos mais frutíferos. A economia brasileira está recuperando as perdas de 2020, com taxa de crescimento econômica prevista em torno de 5% para 2021. Devemos agora trabalhar para que o país ofereça uma perspectiva favorável a investimentos, com ênfase em projetos, como os do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, que tem potencial para reestruturar nosso setor produtivo, incrementando a produtividade e a competitividade em nível internacional. São investimentos que terão também a virtude de atenuar desigualdades e gerar empregos tão fundamentais neste momento pós-crise essa verdadeira revolução que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem promovido na infraestrutura nacional, e não apenas no que diz respeito a transporte e energia, mas também cada vez mais nos âmbitos do saneamento, do tratamento de resíduos sólidos e da gestão de parques nacionais, entre outros setores da economia brasileira, corresponde ao que, no G20, temos chamado de recuperação econômica sustentável. Concebo aqui sustentabilidade em um sentido mais amplo, que se preocupa com os aspectos ambientais e socioeconômicos, incluindo também a governança, a boa gestão, a segurança jurídica e a estabilidade macroeconômica. Entendemos que todos esses aspectos se entrelaçam e se reforçam mutuamente. Trabalhamos todos por uma economia estável, sustentável, segura e socialmente equilibrada. São elementos fundamentais para o aumento da produtividade e para a promoção da inovação. As reformas econômicas que hoje promovemos estimulam a discussão saudável sobre os rumos do país. E eu estou seguro de que dessas discussões resultarão reformas que nos aproximarão do caminho do desenvolvimento sustentável e de uma prosperidade duradoura. Queria destacar nesse, nesse contexto o papel do BNDES no fomento de uma economia que tem como norte o crescimento verde, sustentável e equilibrado. Sob a dinâmica liderança do presidente Montesano, o banco vem mudando seu perfil. De uma instituição voltada para a concessão de financiamentos a grandes empresas, o banco tem buscado diversificar sua carteira de clientes em benefício de maiores empréstimos para micro, pequenas e médias empresas. Além de priorizar a agenda de desenvolvimento sustentável com foco nas áreas social e ambiental o BNDES tornou-se o primeiro banco brasileiro a emitir Green Bonds. E fiel à sua missão de instrumento da política de investimentos do governo do presidente Jair Bolsonaro, o BNDES também tem atuado cada vez mais na estruturação de projetos de investimento, bem como na própria estruturação das reformas e medidas que vêm sendo implementadas pelo governo brasileiro. A atuação do BNDES no PPI tem se mostrado fundamental para o sucesso do programa. E aqui eu, eu faço apenas um parêntese para dizer que já convidei o presidente Montezano e vou submeter isso à diretora do Estudo Rio Branco, para que nós possamos criar, ao longo do ano que vem, no Estudo Rio Branco, para os alunos do Estudo Rio Branco, do curso de formação, alguma coisa que eu imaginava chamar de tardes de liderança, ou tardes de inspiração, algo assim, que nós possamos trazer líderes que possam inspirar vocês no trabalho de vocês, que venham... É, enfim, de fora aqui da, da nossa academia diplomática, que venham de fora do Itamaraty, mas que possam contar a história. E, e o presidente Montesano tem muito a nos contar. Deixou uma vida confortável em Londres, uma vida extremamente bem-sucedida, pelo que eu sei, para vir ao Brasil, somar os esforços do governo do presidente Jair Bolsonaro, para assumir a chefia dessa, desse banco, que é um, enfim, um grande desafio, porque é uma grande instituição, modernizá-la, torná-la como nós vimos aqui, Quer dizer, uma instituição de ponta, e ele será aí o, o primeiro dos muitos convidados que nós pensamos trazer aqui, para que vocês possam também, dentro do Instituto Rio Branco, ter um pouco uma visão é, do que é de fora, né? de gente, no caso do, do presidente Montesano, tão jovem quanto vocês, e que, e que pode também trazer um pouco da história dele. Não é para falar de relações internacionais, não é para falar de economia, mas é para contar um pouco sobre, sobre a trajetória. Né? Nós já temos um programa muito interessante da Fundação Alexandre Guzmão que é o percurso diplomático, e que nós sempre ouvimos aqui temos a possibilidade de ouvir embaixadores a maioria deles já aposentado que nos conta como foi a trajetória da carreira e como eu disse é uma eu, trabalhamos com antecedente é um enfim, passado que ilumina o nosso futuro né mas nós vamos ter somado a esse programa agora também aqui programas de lideranças inspiradoras como é o caso do presidente Montezano o presidente Pedro Guimarães, da Caixa Econômica também, que fez uma verdadeira revolução naquele banco público, o ministro Tarcísio, que eu também já convidei, que vai contar como é que é ser um aluno do IME, ter servido no Haiti, no Haiti imaginado que ia fazer concurso para o Senado e depois, então, assumido a pasta da infraestrutura, de modo que eu acho que isso aproximará também o Itamaraty, do resto do governo, e, e por que não dizer assim, dessa visão um pouco mais ampla do que é a sociedade brasileira. Nesse momento, deputado Cláudio Cajado, nós buscamos a nossa sessão, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o CDE, com a convicção de que caminhos conhecidos e testados nos levarão com segurança e velocidade ao desenvolvimento. Trata-se de atualizar as regulamentações e políticas brasileiras, aproximando o país da organização e de seus códigos, Instrumentos e recomendações de políticas internacionalmente aceitos e baseados em evidência, de forma a tornar o Estado brasileiro mais eficiente e a nossa sociedade mais próspera. Da mesma forma, nossa atuação no âmbito da OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem se pautado pela abertura ao mundo e do mundo, ou seja, pelo combate ao protecionismo e pela defesa do sistema multilateral de comércio, única garantia que temos nós contra a discriminação e o fechamento dos mercados e o insulamento das ideias e das inovações. Em matéria de investimentos, o Brasil abriu uma importante frente no âmbito da OMC com a negociação de um, do, de um acordo plurilateral de facilitação de investimentos, baseado no modelo brasileiro, o ACFI. Tínhamos a expectativa de que esse instrumento fosse adotado na reunião ministerial do OMC, mc 12 que ocorreria na semana passada em Genebra, mas que, por razões sanitárias, foi adiada. Esperamos agora uma nova oportunidade de assinatura. E com esse instrumento, pensamos nós, vamos assegurar para investidores de todo o mundo trâmites mais ágeis, transparentes e previsíveis para a realização de seus negócios. Com esses objetivos em mente devemos dispor de quadros no exterior que estejam sempre sintonizados com os progressos de nossa agenda de abertura e modernização econômica, capacitando-os a transmitir aos investidores estrangeiros a realidade das mudanças que ocorrem em nossa economia. Saúdo, portanto, a presença de todos os participantes desse programa de treinamento e eu estou seguro de que as senhoras e os senhores conhecerão mais e melhor nossas perspectivas de recuperação e crescimento diretamente dos formuladores e executores de políticas que as estão fazendo acontecer. Um bom workshop a todos, aproveitem ao máximo as programações em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com a minha inveja, né, que eu gostaria de estar fazendo esse curso também, e, mas desde já o meu muito obrigado, parabéns a vocês novamente. Obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Gustavo Montesano, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Bom dia a todos senhor Ministro Carlos França Prazer estar aqui dividindo esse púlpito com o senhor Nesse nosso workshop inaugural Da semana tão profícua que a gente vai ter pela frente Cumprimentar também o deputado Clajado Por estar aqui nos honrando com sua presença Embaixador Sarkis Embaixador Fernando Simas Obrigado por nos apoiarem em todo esse planejamento Para chegarmos até aqui e bom dia especial a todos os diplomatas aqui presentes, que são felizardos e cobaias desse nosso experimento, que tenho certeza será muito bem sucedido, que a gente tem pela frente. Vou falar aqui brevemente em três tópicos para contextualizar essa semana que os senhores e senhoras terão, falar um pouquinho do contexto geral de investimentos e do momento econômico que, é, que o mundo vive, depois falar um pouquinho do BNDES... E por fim, fechar na agenda da semana e o que esperar desses, desses dias de troca que a gente inaugura de forma mais formal entre o BNDES e o Itamaraty. E quando a gente fala da agenda de investimentos, da agenda de troca de fluxos financeiros e mercados, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, tem basicamente três palavras que são quase que mandatórias no, nos debates, nas análises e nas visões de futuro. A primeira é inovação, e como o ministro Carlos França bem colocou, a dificuldade de você se manter atualizado. Então, inovar é mandatório, é preciso e é fundamental para qualquer empresa instituição que quiser ser perene nesse mundo que muda tão rápido, tão volátil, e que vocês aí mundo afora conseguem sentir na pele as mudanças políticas e sociais, que essa, essa, essa inovação tem que se adaptar. O segundo é sustentabilidade e inclusão. Os mercados financeiros, por décadas e décadas, eles trabalharam de forma estritamente unidimensional, olhando a dimensão financeira das equações e produtos da, da, das trocas, mas hoje está claro para o sistema financeiro que essa visão unidimensional ela tem que ser mais complexa, tem que ter uma visão mais tridimensional, trazendo também os impactos ambientais e sociais para as equações financeiras e modelos de negócio. Se adaptando, portanto, o sistema financeiro, o sistema de troca de fluxos, as realidades que a gente vive hoje. E por fruto disso, a terceira palavra mandatória é convergência. As barreiras, os silos, as divisões descontínuas entre entidades, instituições e funções de cada um de nós, elas estão se reduzindo. Então hoje você vê bancos atuando como empresas de mídia, empresas de telefonia atuando como redes sociais empresas de varejo atuando como bancos, empresas de companhia aérea atuando como difusores é, de produtos financeiros. Isso se vai se desdobrando por todos os setores da economia e também na parte institucional. Então, o que a gente tem procurado fazer no BNDES é multiplicar também a nossa forma de atuar e diversificar, abrir novos campos, abrir novas frentes de atuação para promover o desenvolvimento, um desenvolvimento sustentável, inclusivo, e duradouro para o nosso Brasil. E, e feito esse preâmbulo, um pouco talvez até um pouco abstrato, entrando um pouco mais propriamente de como isso se traduz no dia a dia do BNDES, e por que a gente está tão engajado e tão motivado com essa aproximação junto ao Itamaraty. Primeiro, ministro, eu tenho total segurança e clareza de dizer que estando no banco já há dois anos e meio, a gente tem nessa instituição uma instituição de ponta a níveis globais. A gente vê hoje no mundo uma tendência a se recriar e aumentar a quantidade de bancos de desenvolvimento mundo afora. Sejam multilaterais, sejam bancos regionais ou até subnacionais, a gente vê proliferando mundo afora o desejo de governos e até empresas de terem mais bancos na linha do que é o BNDES. Ano que vem o banco celebra 70 anos, esse ano está com 69 anos, uma história muito longa e o que a gente foi capaz de construir aqui no Brasil através dessa instituição é um ativo, é um ativo a nível global. Então, não só financeiramente o banco é bem robusto, mas também pelo seu patrimônio intelectual, sua história e todo o conhecimento que o banco aglutinou nesses 70 anos, é uma é uma instituição a nível diferenciado em termos regionais e globais. E cabe a nós aqui maximizar o potencial dessa instituição, cabe a nós maximizar fazer com que ela trabalhe dentro da sua plenitude e se adaptando a esse novo tempo, se adaptando a essa nova realidade. E dentro desse contexto, o que a gente tem feito no BNDES nesses últimos anos é o papel de diversificação de produtos e serviços em que o banco atua. E quando a gente fala do BNDES, possivelmente grande parte da audiência aqui pensa em recursos financeiros, em cofre de dinheiro, que é a palavra que eu uso aqui para brincar na visão do banco. O banco tem sim uma solidez financeira robusta, incomparável, mas o banco tem muito mais que isso. E nesse mundo da convergência, o banco tem que buscar novas frentes de atuação, diversificando, portanto, seus produtos e serviços. Porque o desenvolvimento, ele se dá através do canal financeiro, é verdade, mas ele também se dá através do canal do diálogo, através de promulga promulgação de ideias, através de construção de consensos entre o Brasil e o mundo internacional, dentro do próprio Brasil. O desenvolvimento ele também se dá através de bons projetos, porque não há, não há o que se fazer com recursos se um projeto não for bem estruturado. Então é necessário que a vertente de bo, bom planejamento e, e, e bons projetos, ela é essencial para a gente fazer o desenvolvimento do nosso Brasil. O desenvolvimento ele também se dá por ações socioambientais, ele se dá por ações financeiras ou não financeiras, que busquem lucro social e ambiental de qualquer atividade. E quando você vê um banco que foi fundado para promover o desenvolvimento econômico inicialmente, e depois, em 82, social do nosso Brasil, isso está no DNA do BNDES. Quando a gente vê hoje uma sociedade que promulga, pra, que ca, ca, se, é, se direciona para uma economia verde, os bancos de desenvolvimento mundo afora, também estão, estão se reposicionando para surfar esta onda, ou apoiar a transição energética para essa economia verde. E quando a gente fala de um banco de desenvolvimento no Brasil, que é o país do mundo, com maior capital natural e possivelmente a, a matriz energética mais limpa do mundo, isso é uma baita oportunidade. Então, o que eu espero de vocês nessa semana é que saiam daqui com uma visão mais completa e um pouco diferente do BNDES. Entendendo que o banco ele tem muito mais a oferecer, naturalmente, além do recurso financeiro, que é algo muito, muito, muito importante. Alguns exemplos de atuação do que a gente já pôde mostrar ao longo desses dois anos está através da atividade que a gente chama de fábrica de projetos. Então o banco apoia o governo federal e os governos estaduais, sem distinção. Isso foi uma orientação do presidente Bolsonaro e do ministro Guedes. A gente trabalha para todos os governos estaduais do Brasil, porque o desenvolvimento ele se dá principalmente no âmbito é, é, nacional, mas também no âmbito federal e estadual. É fundamental o apoio do banco na fábrica de projetos aos, aos governos estaduais. É, ao longo desse tempo, o banco foi capaz de construir uma carteira de 150 projetos, 160 aproximadamente, cujo investimento embutido dessa carteira é da ordem de 300 bilhões de reais, sem contar outorgas e sem contar prêmios de ágio nas operações de venda de, de participação e desinvestimento no mercado de ações. Então é algo muito, muito robusto, substancial, e que os resultados foram obtidos até de uma forma rápida, mais rápida do que a gente esperaria. Uma outra forma que o banco atuou recentemente de forma inovadora foi durante a crise da pandemia, atuando através de fundos garantidores para pequenas, micro, pequenas e médias empresas em parceria com o governo federal. O ano de 2020 foi o ano que o banco mais atingiu pequenos e médios e brasileiros, que a gente usa a expressão aqui de chamá-los dos heróis nacionais. Então é um banco que é um banco de segundo piso, o BNDES não tem agência bancária, não tem varejo, eu entendo que no longo prazo, essa é uma estratégia que não é ideal para o BNDES, o banco tem que continuar, concentrado na sua força, que é ser um banco de atacado, que a gente chama, e operando no varejo, operando através dos micros e pe pequenos, através de parcerias. Porque a gente é o único banco no Brasil que não está preocupado em quem tem o market share do cliente na ponta. O que a gente quer é aumentar a competição no varejo, através de linhas de repasse, através de fundos garantidores de crédito, para que tenha mais competição bancária e você tenha mais diversidade, diversidade de opções para os empresários brasileiros. Então, essa é uma atuação que é, de certa forma, inovadora, na escala que o banco fez também, e muito bem sucedida durante a crise. E uma terceira frente, que a gente está vendo ser muito bem sucedida, é o BNDES, além de emprestar dinheiro para grandes empresas, o banco está prestando serviço de modelagem, de oportunidades de investimento em ações sociais e ações ambientais para grandes empresas privadas brasileiras. Então hoje a gente tem uma carteira no banco de quase 300 empresas que se relacionam com o BNDES, onde a gente vende para ele, onde a gente oferece para ele serviços de projetos em que a gente pode colocar recursos junto ou não, mas produtos de, é, financeiros para que eles possam bater sua meta social e ambiental. Hoje qualquer diretor financeiro, qualquer presidente, diretor jurídico, diretor operacional de empresa tem uma meta social e ambiental. Isso é relativamente novo. Então o empresariado, não só no Brasil como no mundo, ainda está aprendendo a fazer isso. E você tem um banco que faz isso há 70 anos, colocando à disposição daquelas empresas produtos e serviços que até então eram feitos para consumo endógeno, é um grande atributo e essa atividade está sendo muito bem demandada pelas empresas privadas brasileiras de grande porte, onde o BNDES, que antes era visto como alguém que tinha recurso financeiro, continuamos com isso, oferece tecnologia, oferece conhecimento, e está sendo um grande parceiro das empresas. E operar em parceria, seja com empresas, com governos estaduais, com ministérios, com embaixadas no mundo afora, é fundamental para a gente se manter atualizado e para a gente ter inovação no nosso dia a dia. Então, o objetivo filosófico, por trás de tudo isso que eu falei, é que a gente tem no BNDES uma grande plataforma de negócios e de inovação para a economia tradicional ou para a economia verde no Brasil. O banco tem capacidade de estar conectado com todas as empresas brasileiras, de grande porte e pequeno porte, tem capacidade de estar conectado com os ministérios, com governos estaduais, conectado com o setor produtivo de pequenos e médios empresários e, se Deus quiser, em breve, mais conectado com as embaixadas do mundo afora. E ter essa plataforma de conhecimento que a gente tem dentro do BNDES, processando e aglutinando essa informação que vem de todos os lados do mundo de uma forma neutra, técnica e com conteúdo, é uma oportunidade muito grande para o Brasil ter ali um hub de inovação que já está e vai criar muito mais produtos financeiros que vão viabilizar o desenvolvimento sustentável e inclusivo do nosso, do nosso Brasil. E feito esse preâmbulo, aí a gente chega... Nesse nosso evento, nessa nossa experiência que a gente vai começar com vocês essa semana e tem pouca dúvida que será bem sucedido. A gente enxerga essa semana como a primeira semana de uma grande jornada de aumento de relação e interação do MRE com o BNDES. São duas instituições de estados, o MRE é um pouquinho mais velho que o BNDES, é no seu segundo centenário, mas o BNDES já com seus 70 anos, Mais de funcionários de carreira que têm a missão comum de desenvolver, desenvolver o nosso Brasil. E o Brasil é um país ainda relativamente fechado, seja culturalmente, seja em troca de comércio e seja em investimento. Então a gente tem o um desafio de vender o Brasil lá fora, de trazer investimentos para o Brasil. E quando a gente fala de investimento, o embaixador Sarkis conhece muito bem isso, a gente está falando de investimento e está falando de relacionamento. Porque não há troca financeira ou de investimentos no setor real que não, não, não, não tenha por trás um relacionamento. Na hora que a gente está querendo abrir o Brasil mais para os mercados internacionais, naturalmente o capital que esses investidores trazem é muito relevante. Mas tão relevante ou mais relevante que o capital é a quantidade de relacionamentos, de pontos de vista, de opinião, de governança e de ideias que vai trazer para o nosso Brasil. Então, ao você ter uma base de investidores, acionistas, no nosso mercado, na economia real brasileira, diversificada globalmente, garante que o Brasil vai estar mais aberto para outros tipos de frente de atuação, vai estar mais inovador e vai estar pegando as melhores ideias do que ocorre no mundo. Você ser um país fechado, muitas vezes tem algumas vantagens, por óbvio, mas te limita de ter aceleração no desenvolvimento de ideias do que está acontecendo no mundo afora. E a gente tem muito a ganhar e muito a, a se aprimorar nesse sentido. E, tendo feito essa atividade no banco nos últimos três anos de divulgação de investimentos brasileiros, por, de uma forma quase que orgânica, para a gente ficou notório, que as embaixadas podem ajudar muito o BNDES, nos contatos que vocês têm dia a dia, e a gente não precisa mais estar presencialmente, fisicamente, nós BNDES lá, porque temos os embaixadores. E a gente tem conexão digital hoje, você consegue fazer videoconferência, consegue pegar um avião, e se necessário fisicamente estar tá lá presente rapidamente. Mas vocês que estão na ponta, vocês podem apoiar e devem apoiar o banco a trazer visões, a trazer, apresentar negócios, a trazer oportunidades. E do lado do banco, a gente consegue oferecer para vocês muito conteúdo. E, novamente, tanto conteúdos financeiros de operações efetivas, de co-investimento, de, de alocação de recursos, também, como também conteúdo de oportunidade de investimento de inovações, do que as empresas brasileiras estão querendo fazendo, como um grande hub. E um dos grandes desafios que nós temos no planejamento estratégico do BNDES, é ser capaz de abrir toda esse, essa gama incrível de conteúdo que o banco tem. E eu fico impressionado a cada semana que eu passo no banco, a quantidade de patrimônio intelectual que tem naquela instituição, e que a gente tem como desafio poder dividir ela com a sociedade, fazer com que o Brasil use isso à máxima potência. E aí, dentro da, das oportunidades mais concretas, a gente tem toda a agenda de infraestrutura e privatizações, e ao longo desses dois anos e meio, quase três anos de governo, se a gente olhar já o leilão de óleo e gás que vai ocorrer nas próximas semanas, e somar tudo isso, a gente tem um trilhão de reais mobilizado em investimentos. É, somando o 5G, somando a Nova Drutra, então um trilhão de reais, fora as privatizações é, que estão ainda, a, a, ainda por vir. Então essa é uma agenda, já é concreta, ela já está acontecendo, e o juro sobe, o juro, o juro cai, naturalmente muda o preço dos ativos, mas a verdade é que até hoje nessa parte de infraestrutura, salvo raríssimas exceções em pequeno porte, a gente não teve nenhum leilão vazio, o que mostra que é um, uma demanda reprimida por alocar nesse tipo de ativo, e o Brasil é um, é um destino tradicional para isso. O segundo polo relevante é o de inovação, e o Brasil hoje já desponta como terceiro lugar no mundo, atrás dos Estados Unidos e China, como o hub de unicórnios né, de, no sistema de tecnologia. E o fluxo de recursos que a gente está vendo para a inovação aqui no Brasil é algo realmente impressionante. Então, a gente está se posicionando como um hub global efetivo de captura e recebimento de recursos para investimento em tecnologia. E o terceiro, que eu acho que é um grande diferencial nosso, é todo o tema do crescimento verde da economia verde. E aí, ministro, parabenizo aqui a todo o Itamaraty, o trabalho que o seu time fez lá na COP26, eu pude estar a semana toda lá e foi bonito de ver e me sentir orgulhoso como brasileiro da estratégia que o Itamaraty, em conjunto com o MMA, puderam conduzir e reposicionar o Brasil. E ao concluir ali o artigo 6º, abre-se oportunidade, tem-se um embasamento para o mercado de carbono, onde vai ser a nova commodity global e o Brasil, assim como já faz nas outras commodities, sem dúvida nenhuma vai ser um grande destaque. Isso é algo muito inovador, a gente está aprendendo a fazer ainda, mas é uma, uma, uma, uma aposta-chave da nossa estratégia do banco se posicionar como um grande player relevante no mercado de carbono, regulado e voluntário, isso vai aumentar conexões do Brasil é, é, com, com o mundo inteiro. E aí, para isso, a gente está fazendo essa nossa agenda inicial da primeira semana é teste, então, por favor, nos deem feedback após essa primeira semana. É importante ouvir de vocês sugestões para que a gente possa tornar esse relacionamento do BNDES com o Itamaré Tiago perene, seja em, em, opera, ou, é, em fóruns formais como esse, treinamentos, workshops, mas o que a gente mais quer é que os senhores e os senhores saiam dali com contatos de pessoas do banco que usam esses contatos. Naturalmente, alguns vão ter mais é, sinergia, mais, mais afinidade com temas A, B ou C e o banco está à, à disposição de vocês. Então, é, estou aqui com a, com a agenda da semana, é uma agenda muito produtiva, achei que ficou muito legal, embaixador Sarkis, a montagem do que vocês selecionaram de tema, então vocês vão falar de infraestrutura, como é que é o, o banco de serviços, atração de investimento, toda tecnologia, empreendedorismo de micro, pequena e média empresa, mercado de capitais, sustentabilidade, e, e, é, sistema de importação e exportação, a, a, a temas muito interessantes, assim como o ministro uh, falou, faço coro a ele, gostaria de poder estar presente o tempo todo, que acho que vai ser muito rico. Então, obrigado a todos por se disponibilizarem a serem uma experiência viva desse relacionamento que vai se aprofundar. Acredito que a semana vai ser muito proveitosa e espero que com essa a gente possa fazer uma uma, um trabalho mais estruturado, de longo prazo, de 5, 10 anos, que certeza que a complementariedade que a gente tem entre o BNDES e o Itamaraty, bem utilizada, bem usada, vai criar muito desenvolvimento para o nosso Brasil, econômico, ambiental e inclusivo. Obrigado a todos e boa semana, aproveitem. Senhoras e senhores... Está encerrada esta cerimônia.